O que é astronomia? Bom, a astronomia, basicamente, como o próprio nome fala, é o estudo dos astros. Então a gente estuda os planetas, as estrelas, a gente estuda toda a composição que rege o, pl o próprio planeta Terra, onde a gente habita. O físico, ele estuda a natureza e ele utiliza a matemática como uma ferramenta. E a dia do físico em geral é investigar e resolver problemas a fim de entender como é a natureza, quais são as propriedades da natureza. Onde que eu posso trabalhar sendo físico? Hoje em dia o mercado de trabalho do físico está se expandindo bastante. É uma profissão bastante flexível que permite que você se encaixe em diferentes funções, em diferentes empresas e indústrias. Então o físico pode trabalhar tanto na universidade com ensino e pesquisa, como pode também trabalhar em indústrias, desenvolvendo novas técnicas, resolvendo problemas uh, relacionados à produção de diferentes produtos. E hoje em dia, até no mercado financeiro, o físico tem se encaixado. Pode trabalhar em empresas de consultoria, em bancos, fazendo cálculos e previsões do comportamento do mercado financeiro. dentro da astronomia, para um astrônomo trabalhar? Existe. Existe a área, por exemplo, da mecânica celeste, que estuda os movimentos dos corpos, pode ser de cometa, de planeta, corpos próximos da Terra. É, existe também a parte de astrometria, que é a medida dos astros, em que posição que eles estão, por exemplo, uma estrela. Existe também a parte da cosmologia, que estuda espaço profundo, que está dentro da parte de astrofísica. A astrofísica que é o, vamos dizer assim, é o que o pessoal mais estuda aqui no Brasil. Né? A composição química de uma estrela, um objeto distante aí que está para a gente poder descobrir, o próprio buraco negro, que o pessoal tanto pergunta, o né? que é um buraco negro. A pesquisa, o ensino e também tem a parte de divulgação. Né? que é um trabalho realizado pelos planetários em todo o Brasil. Nós temos cerca de 32 planetários, mais ou menos, no Brasil todo. E, Marcos, me diz uma coisa. Vocês têm um planetário aqui? Sim, nós temos. O Planetário Municipal da cidade de São Paulo. Vamos lá ver? Bom, vamos dar uma olhadinha. O planetário é uma coisa visual, né? De contemplação. Mas para que, que ele serve, Marcos? Bom, o, o planetário, ele serve, além de você trabalhar com essa questão do visual, da contemplação, você transmite a astronomia de uma forma lúdica, de uma forma mais light, vamos dizer, mais leve, para aquela pessoa que não conhece. Então é uma porta de entrada para a astronomia em si. E aí também tem outras vertentes, por exemplo, a gente dá aula para o pessoal do Instituto Astronômico Geofísico ou outras universidades que tem por aí, em outras áreas, as professoras, por exemplo, de pedagogia que vão ensinar é, astronomia para as crianças, então elas vêm aqui dentro e elas têm aula disso. Né? O jovem que acabou de se formar, ele tem espaço no mercado. A profissão de física não é muito bem conhecida pelas empresas, infelizmente, mas eu acho que isso é um cenário que está se modificando hoje em dia as empresas, os bancos estão reconhecendo o valor do físico, o valor da formação do físico para suas empresas e eu acredito, então, que esse mercado tem se expandido. E a formação? É, existe um curso superior? Como que eu faço para ser um astrônomo? No Instituto Astronômico e Geofísico, na Universidade de São Paulo, o conhecido IAG, né, que ele oferece o curso de Bacharel em Astronomia. E aí, como a Universidade Federal do, do Rio de Janeiro, o FERG, ele também pode é, se formar bacharel em Astronomia, curso de quatro anos, basicamente. Que formação que eu tenho que ter para ser um físico, é um curso superior, é um curso técnico? Sim, a profissão de física é um curso superior, você tem o curso de bacharelado em física e você tem o que seria uma formação mais ampla, mais geral, e você tem o curso de licenciatura, que seria mais voltado para as pessoas que querem trabalhar como professores do ensino médio fundamental. Além disso, existem também algumas especializações sendo criadas, como por exemplo física médica, que seriam físicos que atuariam em hospitais, em diagnósticos que envolvem uh, aparelhos de radiação etc. E o mercado de trabalho é bom para um astrônomo? Especificamente na astronomia, você tem astrônomos muito bem empregados. Vamos, por exemplo, o Newton Reno que é um brasileiro e ele trabalhou numa missão que foi até a Marte, a missão a, foi uma missão Fênix que foi até Marte e ele trabalhou nessa nessa equipe aí. Ele está na Nasa. Né? Você tem o próprio Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro que foi até a Estação ISS e por lá trabalhou. Você tem, por exemplo, astrônomos de altíssimo gabarito dentro do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no próprio IAG, né? professores de alta categoria. Essas pessoas, às vezes, algumas por motivos particulares ou ofertas de emprego, acabam saindo do Brasil ou vão trabalhar na Europa ou vão dar aula nos Estados Unidos ou em outras universidades espalhadas pelo mundo. Mas o físico, ele utiliza a matemática no dia a dia? Sem dúvida, a matemática é fundamental para o físico. Se a gente quer realmente aprender algo sobre a natureza, extrair informações da natureza, a gente tem que utilizar a matemática o tempo todo. Como já dizia o Galileu, matemática é a linguagem da natureza, então a gente precisa dela. Agora me diz uma coisa, professor, esse equipamento aqui atrás, que parece uma nave, o que é? Para que serve? Dentro do interior desse equipamento é onde a gente realiza experimentos com reações nucleares. Então, a intenção é a gente compreender como é o núcleo atômico, como ele se comporta e para isso a gente precisa dessas reações nucleares. Reações nucleares ocorrem nas estrelas, por exemplo, então de certa forma a gente está reproduzindo aqui dentro o que acontece em uma estrela. E o que acontece com as estrelas? Bom, as estrelas, elas você, você pode pensar como um grande reator nuclear. Né? Ela produz energia que chega até nós, a energia do Sol, por exemplo. Da onde vem essa energia? Essa energia vem dessas reações nucleares, né? de uma energia que sobra quando acontecem essas reações nucleares. E a gente quer entender isso, como exatamente isso acontece, por que acontece de um jeito ou de outro. Então, o que é importante para se dar bem? Tem que ter amor pela astronomia. O problema é que, muitas vezes, a pessoa ela entra na astronomia achando que vai ver só estrelas, constelações, e quando ela começa a estudar, aí que começa a vir aquela batelada de física, né? porque é muita física, é muita matemática. Então, por exemplo, a trigonometria, você tem não só a trigonometria que é ensinada no ensino fundamental e no médio, mas é uma trigonometria esférica. A matemática, né? então, é importantíssima é, para o astrônomo. É essencial. Matemática e física são as duas correntes que tem que gostar mesmo de matemática e física. Mas o que tudo isso aqui afeta na nossa vida, no cotidiano? De que forma que a gente utiliza isso no, no dia a dia? Muitas das técnicas que foram desenvolvidas para o estudo do núcleo atômico, para o entendimento do núcleo atômico, hoje são usadas na medicina, né, como ferramentas de diagnóstico de cânceres, de tumores. Uh, um outro exemplo é a própria utilização da energia do núcleo, contida no núcleo, para a utilização do homem né, nas suas atividades cotidianas. Professor, me dá mais um exemplo de como que a energia nuclear afeta o nosso dia a dia. Um exemplo, se você quer estudar composição de materiais, os processos químicos são normalmente destrutivos. Né? Você tem que destruir o material que você quer estudar para poder uh, investigar a sua composição. Com as técnicas da física nuclear, não. Você consegue investigar esse material sem destruí-lo, sem afetá-lo, simplesmente uh, observando esse material, utilizando essas técnicas. Então o planetário faz parte do seu dia a dia? O planetário é o meu dia a dia. É, a gente fica aqui, às vezes, dias aqui, até vara algumas noites aqui dentro. Uh, se você tem um evento que acontece de madrugada, você tem que desprender de ficar de madrugada a céu aberto ou no observatório com o um telescópio e monitorando aquele objeto, estudando aquele objeto, analisando aquele objeto. Então você trabalha, tem realmente, é um trabalho duro, que não tem muitas vezes horário, né? Mas que eu vou dizer uma coisa, vale muito a pena. É extremamente apaixonante você trabalhar com astronomia. É uma coisa que entra na gente, assim, no sangue da gente, na alma até, e aí a gente contempla essas maravilhas aí do céu. E de que forma que a gente pode usar astronomia no nosso dia a dia? Bom, de várias maneiras, né? Por exemplo, um dos efeitos que nós temos da influência da Lua sobre o planeta Terra é a influência das marés e suas causas e consequências, diretamente relacionada também às pessoas.